9 de fevereiro, né? Tá bom? Ah, ele, tá? Juntou tudo junto e beleza. Então, vamos, vambora, vambora, vambora de capeta melhor, comida aí. Tá aí. Separado, né? falo, né? E falo, agradecer a todos mesmo. E os presentes também. Né? Não precisava se dessas coisinhas. Eu... Ah, ah, vou, tá vou ficar três, quatro, cinco, cinco anos sem vou comprar camiseta e short. Pela vida do Ricardo. O senhor sabe a Deus, o carinho, a paixão que ele tem pela família. O quanto ele já se colocou à disposição O quanto ele já batalhou E tem lutado a Deus por todos nós De uma maneira global Nós sentimos, Senhor Deus A alegria de tê-lo como exemplo De luta, de resistência E Pai, nós pedimos que o Senhor abençoe a sua vida agora Que o Senhor estenda a Tua graça Sobre a vida da Sônia Da Vívia, do Ricardo, do Luiz Do Mark E, ó Deus, que o, o seu legado ó Deus possa ficar bem firme nos nossos corações e que sejamos abençoados. Muito uh, obrigado. É, né? é? É pique, hein? É pique, hein? É É <tos> mais perto, tô mais perto. Aqui é boa? Você é boa? É boa. Né? É muito boa. É, vou lá. Né? Esse, Esse pedaço aí é meu. É é meu? É, é meu. meu. Nossa, olha é que, que tá Ai! Ô, é é cuidado. Não, não que é. Que é meu. O tiro ocidental. aqui pra tiro ocidental. Nossa, olha que, é é que, é que, não, que, é que parar é? de chover. cara. Parar de O meio. o A barriga tá puxando. <risos> ah, é filme. Daqui, é, ah, daqui tá, é, seu... 30 anos nós vamos fazer esse vídeo de novo. <risos> Ai, minha Cuidado. tontura pera Pera, dá um tempo Tá virando, tá virando. Nossa Porra <risos> aí Nós cinco você dar graça. Vamos ficar, não, vocês estão pensando que comprar um pãozinho. É. Só o cheiro de goiaba com o bicho. Vai, venha pra A do vai é. é. Esse negócio é do crudo aqui, essas coisas é tudo de, de ontem, né? É. a ah, pagal vai ter. Tá. Dois, é eu ia, tá Dois, eu ia dar aqui, é boiado, eu vim queira... Que... de óleo do caminhão. Mentira. E eu fui buscar ele, ele se escondeu atrás da porta, ele me assustou na hora que eu tomei o susto. Fiz assim, Não, né? No doido. susto. Ai, porque Tá faca passou aqui no fundo, né? Ah... essa mesa só foi... Pra... Ele tem a marca até hoje, né? mentira. Aí, dá. Criança, tu me Ai, tá. tudo mentira. Melhor brincar de querendo. piscina...